Agora é só desviar. Mano, não tem por que se afobar aqui. Esse é o mais fácil de desviar. <risos>